A vida é um sonho acordado. Os sonhos contam histórias. A vida é feita de histórias. Vou contar uma sobre o vazamento de emoções e a possibilidade de evitar que isso aconteça. Uh... Pois é, estou aqui ó, no meio do sistema de tratamento de águas cinzas. E eu vou utilizar ele como metáfora do que a gente está conversando. Porque recentemente eu percebi, depois de um ano e meio, não, um ano, que eu construí essa primeira parte, esse daqui é um, uma zona de raízes, é um jardim filtrante para água cinza. Água cinza que vem daqueles tanquezinhos ali. E a gente chegou na época da seca, a, o solo que é argiloso, a argila contrai, a terra acaba ficando com algumas frestas, né? e dependendo de, de como faz um, algum processo enterrado ou semi-enterrado, ele acaba recebendo essas pressões e pode trincar. E aconteceu isso aqui, ele trincou. No que trincou, está perdendo água tem que resolver, fui buscar onde é que estavam as trincas, eu conto isso em, em, aqui no canal mesmo, mas lá na parte de tecnologias vivas, e então a gente vai e arruma as coisas, eu encontrei onde é que estava a fissura, mostro como arrumar, arrumei e ok, legal. Mas acontece que eu sempre faço relações entre fora e dentro. Né, entre aquilo que eu estou fazendo é, do lado de fora e aquilo que eu estou realizando do lado de dentro. Como eu estou trabalhando com água, né, eu estou purificando as águas que saem da casa, internamente o que eu estou fazendo é um trabalho de purificação interno também para transformar aquela água suja em água limpa. Agora, a água, ela é, simbolicamente, ela sempre esteve associado as emoções, associadas às emoções, ao materno, né? ao in, ao cuidado com o outro. De maneira que, para mim, se o, o sistema está trincado, coincidentemente ou não, eu venho trabalhando as minhas emoções nos últimos tempos. E, de repente, o sistema trincado ele me indica, opa, você está perdendo energia emocional de alguma maneira precisa ver aonde é que está o problema e resolver o problema. Então veja que muitas vezes, é, nas coisas do cotidiano, cada um tem um jeito de, de fazer suas coisas. Indicações do cotidiano podem indicar como é que a gente está por dentro e a gente, como está por dentro, pode indicar os caminhos do lado de fora. De maneira que eu vim e consertei o vazamento internamente, Estou nesse mesmo caminho, de consertar os vazamentos emocionais né? para não perder energia, para ter energia de continuar no processo de busca evolutiva, tanto material quanto espiritual. Faz sentido para você ou isso é só um punhado de besteiras? Ah, e aproveitando que nós estamos no meio do sistema, Quer aprender a cuidar das águas aí da tua casa, sítio, fazenda? Né? Essa daqui é uma piscina, é a piscina de passarinhos. E embaixo o laguinho. Quer aprender como é que você cuida da, das tuas águas, transforma teu esgoto em coisa produtiva? Link na descrição, está disponível um curso um e um e-book mostrando, ensinando o passo a passo para construir um sistema simplificado. Esse daqui é um pouco mais adiantado, mas a base está lá nesse trabalho. Legal? É, convido, é uma forma de você ajudar o canal, ajudar o meu trabalho, né, adquirindo o curso ou o e-book. E mesmo que não sirva para você, dá de presente para alguém que precise. Legal? Então, forte abraço!